Funcionários da Avibrais fizeram hoje um protesto em Jacareí por causa da situação da empresa. Na parte da manhã, os trabalhadores bloquearam o trânsito em uma das pistas na rodovia dos Tamoios e fizeram uma passeata até a entrada da fábrica. Os 1.400 funcionários da Avibrais estão em greve desde setembro do ano passado por causa do atraso no pagamento de salários. Há mais de um ano que a empresa está em processo de recuperação judicial. Amanhã está prevista uma assembleia com os credores da fábrica para que a direção possa apresentar uma proposta de pagamento das dívidas. A Avibraz informou que assim que houver a entrada de recursos em caixa, a prioridade será o acerto dos salários atrasados. A empresa também disse que está fazendo várias ações para garantir a recuperação e que permanece confiante na retomada dos negócios em breve.